Hoje eu trago aqui é, mais informações sobre o meridiano, sobre o órgão fígado, na verdade hoje eu vou falar também um pouquinho da vesícula biliar. A vesícula biliar ela é um órgão energético que acompanha o fígado, ela faz parte do mesmo meridiano do fígado, sobre a o olhar da medicina chinesa, né? E na semana passada, eu falei do fígado, né? Falei que o fígado, ele é, é responsável pelo livre fluxo da energia no nosso corpo, né? ele é como se ele fosse aquele cara que vai comandar, né? É, onde vai, como vai, ele vai fazer aquele planejamento todo é, deixando fluir essa energia por esses canais, ele faz com que toda essa distribuição dessa energia chegue aos lugares corretos, né? Ele também tem tantas outras funções, de armazenamento do sangue, e quando essas funções falham, né? Os outros órgãos ficam deficientes, né? ou com o acúmulo, dependendo do caso. A gente vai ver ao longo dessa sequência, que eu vou fazer alguns vídeos a cada semana falando dos outros órgãos, a gente vai ver que tem uma interligação entre eles e como é importante essa harmonia, né? como o nosso corpo precisa estar funcionando harmonicamente, porque cada desequilíbrio vai influenciar lá na frente, em outro lugar, que às vezes a gente nem pensa, nem sabe como é que funciona. Né, e essas informações que eu trago para vocês aqui é com a intenção de trazer autoconhecimento, tá? É para que a gente, quando é, perceber, principalmente relacionado às nossas emoções, as nossas formas de lidar com as situações no dia a dia, a gente olhar, mas onde está onde tá isso, né? É, qual pode ser o contexto que tá acontecendo, se eu tô sentindo uma dor, se eu tô sentindo um incômodo, o que, que tá, tem a ver com as minhas emoções? Porque nós somos um, uma, um, uma coisa única, né? As nossas emoções, elas vão trazer informações de como tá o nosso corpo e vice-versa, né? É uma via de mão dupla. Então, quando a gente está com um desequilíbrio físico, a gente também vai manifestar emoções que tem a ver com aquilo e quando a gente tem um desequilíbrio emocional a gente pode também manifestar sintomas do nosso corpo físico então com esse tipo de informação a gente pode ter a ah, peraí eu vou olhar para isso aqui e aí a gente vai chegando no lugar é claro que tem muitas coisas mais aprofundadas, né? interligações mais profundas, mas o meu intuito aqui é trazer clareza, né? para a gente poder é, ir trabalhando cada vez mais, com mais consciência sobre o nosso corpo, sobre as nossas emoções, para nós mesmos podermos assumir esse controle. Né? Tipo, eu, eu consigo agora perceber aqui em mim, no meu corpo, nas minhas emoções, o que que é, para onde está indo. E aí a gente tem né, infinitos números de ferramentas para lidar com isso, mas fica mais fácil quando a gente consegue perceber. né, E aí a gente vai olhar para o lugar mais assertivamente. E falando sobre assertividade, é justamente sobre é, esse meridiano do fígado, do, da vesícula biliar, o elemento madeira né que eu não tinha falado é, no outro vídeo é, que fala sobre a flexibilidade né nós falamos sobre os tendões sobre o quanto as pessoas são mais rígidas ou não ou, mal, ou tão flexíveis né que às vezes é, aceitam tudo é, sabe aquela pessoa ah não quero brigar não. não quero brigar não então ela ela deixa ela é flexível demais né então ela deixa ela é, é deixa de lado né algumas coisas que ela poderia é, porque ela quer escapar da frustração porque ela quer é, sair da cena né ela se resigna né ela não se coloca ela não se manifesta da forma que ela poderia para se colocar né isso também não é positivo. Né? A gente tem os excessos, as deficiências. A gente tá, às vezes está para um lado demais, né? aquela rigidez, né? a ponto de quase quebrar, ou até literalmente quebrar, né? romper. Às vezes faz estiramento de tendão, às vezes fica com uma tendinite, às vezes, enfim, faz é, né? aquela dor no, no pescoço, aquela dureza, aquela rigidez, porque não consegue se colocar, né, se expressar, contém demais ou é, deixa para lá. O que o, o, que é a harmonia, né, o livre fluxo da energia como está fluindo, né, a pessoa está lá, ela é benevolente, né, ela é, ela tem uma aceitação de genuína. Eu não quero brigar, ok, eu, eu compreendo, eu entendo, eu vejo, eu aceito mas dessa vez eu não vou me colocar, eu, eu tô bem, né, eu tô numa boa. Ela não sofre nem para um lado da rigidez extrema, nem daquela falta de, de, de postura, né, de se colocar e aí ficar, é, né, de, porque aí você tá com uma é um, um sinal de baixa vitalidade, né, você não tá sendo você, e, e quando você tá lá, é, Andando pelo um caminho do meio, né? Você tá seguro, você tá tranquilo, você tá ciente e você só simplesmente não quer entrar na discussão ou numa. Enfim, você vai. Você tá tranquilo, você tá equilibrado, né? Então, é, a vesícula, ela é o acoplado, né? O órgão acoplado ao fígado na, na, na medicina chinesa e ela é, é, a gente fala que o, o fígado né ele é quem planeja tá faz a estratégia toda e o, o a vesícula biliar vai decidir ela vai oh, vai por aqui então vou fazer assim vai para cá vai para cá e, e toma a, a ação né ela ela vai espalhar aquelas decisões para aquilo que foi planejado então é uma, uma parceria ali juntinhos dois trabalhando né é, a gente falou também né é, da, da coisa da raiva da ira né que a gente fala muito da da vesícula que tem a produção da bile né que é para ajudar a digerir a gordura que é o, o a função energética né desse meridiano. e também na na medicina clássica a gente vê né, o órgão fígado ele vai fazer esse metabolismo, ele vai ajudar na produção do colesterol, enfim. Então é, quando nós a gente, a gente tem. É, é uma palavra assim, que a gente usava antigamente, ouvia antigamente, que é assim, colérico, né? Bilioso, pessoa com muito ódio, muito raiva, sangue nos olhos, né? Que a gente falou dos olhos também então está é, associado a esse meridiano, né, a essa, a essa falta de equilíbrio, né, a folha excessiva, aquela cólera, né, e quando a gente é, isso isso em excesso, mas quando a gente está também com defi, assim deficiência, a energia está desequilibrada mais para falta a gente é, não consegue tomar decisão, né? Fica indeciso porque quando você tá morrendo de ódio, de raiva, você vai lá tomar uma decisão e às vezes sem fio pela pelas mãos, você não enxerga nada, né? Você fica ali com a mente embaçada, turva e quando você está uh, com baixa, você não tem, você tem tá indeciso. Então, você não toma decisão, né? você não, não planeja nem decide. Entende? A função de, desses órgãos. É, a gente está emocionalmente, a gente fica ali, Ai, não consigo tomar decisão, não consigo isso, não consigo, fico aqui. Você vai, vai, vai, vai, planeja, mas não... Né? Às vezes fica no campo mental e a gente vai falar disso depois em outro... Em, com, falando de outro meridiano e que a gente não consegue... É, às vezes nem planejar, nem colocar em prática, né? Então a gente tá com a nossa vitalidade baixa, né? Em relação a isso, é, essa. Porque o fígado, né? Esse meridiano, né? Madeira, fígado, associado à vesícula biliar, ela tem assim uma vitalidade, sabe? Ela, ela, ela tem aquela, aquele ímpeto de fazer mas ela não faz com... ela não é... não passa por cima dos outros, não atropela, né? Ela não é bélica. Quando a pessoa tá com um excesso de, dessa energia, tá com um desequilíbrio, ela, ela pode ser bélica. Ela quer a guerra, ela quer brigar, ela quer eu vou até o fim, as últimas consequências. E... E a gente, né? Não vai ter o resultado... <risos> que muitas vezes a gente espera, que agindo dessa forma, a gente não consegue, né? Chegar o que a gente quer, da harmonia, da paz, da visão clara, né? Essa, esse... é uma, é uma característica muito legal, que é assim, é, tem um senso de justiça muito forte né a pessoa se contesta, ela contesta ela pode se colocar mas sem é, agredir sem, sem partir para briga né e ela tem uma, uma questão de se mover para ajudar para transformar né ela tem opiniões claras porque ele tá tudo ela consegue ver ela tem ela tem aquela capacidade de planejar, ela vê né, é, o, o, é, o meridiano do fígado, aquela pessoa que tem uma visão como se fosse visão além do alcance, ela consegue ver além, então ela planeja, ela consegue ter clareza das opiniões, ela consegue ter uma visão mais clara do caminho, né, e ao mesmo tempo, quem tem uma visão mais clara do caminho, tem também mais paciência para esperar. O, o, o, você pode fazer uma analogia do movimento do elemento madeira com a árvore. Né? Então você vai lá plantar semente, você vai esperar ela germinar, você vai esperar ela crescer, você vai esperar ela ter a hora de dar o fruto dela. Né? Então esse é o movimento. Também a ciência é para esperar. Você vai ver a flexibilidade positiva. Né? As árvores, você vê o vento batendo. E ela vai lá, balança para cá, balança para lá, balança para cá. Mas ela tem a flexibilidade, que se, se não tivesse, quebraria, qualquer vento quebraria qualquer, todas as árvores, né, todos os galhos. E não. Aqui, por exemplo, onde eu moro é uma ventania louca, <risos> e não quebra a árvore, a gente não vê isso. É, elas são adaptadas para essa ventania, às vezes é lindo ver, tem umas árvores que são aquelas, aquelas choronas, assim, grandes, assim, cabeludas como aquele que ele vai lá, dança, né, da flexibilidade, então é esse movimento do, da, da energia, do livre fluxo da energia que flui, né, e é, é o que a gente busca, né, essa flexibilidade, é o fluir, né, quando você não, não, não consegue ter uma estratégia, você não vai adiante, né? você não vê com clareza, você, se você não tem essa perspectiva, você tem, começa a diminuir, você fica apático, você fica sem perspectiva, você tem medo de conflito, você fica, você vai e acaba dizendo sim a tudo, né, porque assim, é, eu não eu, eu não quero ficar com raiva, então eu vou ficar. Eu, eu vou. Tá bom, eu vou dizer sim, mas você está guardando aquilo. E aquilo ali tá, tá, tá lá dentro. Você não soltou. né Você não, não, tá, é, não é. não tá trabalhado, não tá equilibrado. Porque quando tá equilibrado, você não precisa sentir raiva, você não precisa se, se agredir, você. Você simplesmente pode ter, claro, um desconforto. Ai, tá me dando uma irritação isso aqui. Você fica, o sentimento a gente tem. Mas como a gente lida com isso, né? A gente nem engole, guarda lá e fica resignado, baixando a nossa vitalidade. Porque quando a gente fica ali guardando a gente também consome a nossa energia. Fica ali como se estivesse azedando, né? Aliás, vou falar uma coisa que eu. É fazer uma errata no vídeo anterior. O sabor que eu falei da, da, no outro vídeo, o sabor da, do meridiano do fígado, da vesícula, é azedo. Eu falei amargo. É, o amargo é o próximo que a gente vai falar semana que vem. é, é O azedo. O amargo é porque tem aquela coisa da bile né, e a gente associa muito ao... Ah, vai tomar um chá de bolo para o fígado, amargo, né? mas o, o, o sabor é, de, associado a esse meridiano é azedo. Então, desculpem a falha, eu falei errado lá, mas é porque fica essa associação e, e, e tem uma, uma coisa muito é, coordenada, né? Com, complementar de um órgão para o outro. Então, às vezes eu estou falando uma coisa aqui e tem todo um cenário, tem muita coisa na minha cabeça aqui já fazendo link. E eu já vou linkando outras coisas, mas ok. É, mas isso realmente é, é um detalhe, mas é claro tem que ter informação correta. É, então, é uma coisa que eu ia falar também é dessa quando a gente fala do da, da árvore, né, da raiz, da da, do crescimento dessa madeira, desse, dessa árvore frondosa, né? Que cresce e vai esperando, vai ter a, a, a habilidade de esperar, de saber o momento de agir, que é o planejamento, né? A gente sabe, a pessoa ela não está na hora ainda de falar, não está na hora de fazer aquilo, de olhar. Então, é uma pessoa que ela tem a flexibilidade, não é só no, no, no físico, né? no corpo. É a flexibilidade de assim, isso aqui não deu certo. Então eu vou criar um plano B. Né? Eu vou partir para um novo plano. Quantas vezes a gente não consegue? A gente fica lá, ah, meu Deus, não deu certo agora. Congela. Né? Não sabe fazer outra coisa, não pensa, não, tem, não articula, não planeja. É, às vezes fica tanta raiva, tanta frustração que é um sentimento muito ligado a esse meridiano, o sentimento, a frustração e o ressentimento, a amargura. Então você fica ali, é, fica aquela coisa zedando ali, né? E você não sai daquilo. Você não, não, não tem outro, não, ah, não tem plano B. Como não tem plano B? tem plano C, D, e, até o Z, Y e volta o alfabeto gente. <risos> né, vamos lá como é que é isso, né a gente pode e deve estar harmonizado para, é, mesmo num momento de frustração se equilibrar e voltar porque a vida tá aí vai acontecer né, mais ou menos vai depender muito também da forma como a gente olha as coisas Quantas vezes a gente vê uma pessoa falando de uma situação que ela está passando, ou já passou, e a gente fala assim, não, mas não pega nada para mim, tá tranquilo, se fosse para mim, teria, estaria tranquilo. Mas para outra pessoa, é muito significativo, né? mobiliza muito, porque você já, de repente, tem naquele ponto ali, você já, já tem um aprendizado, você já tem uma habilidade, você já tem um equilíbrio em relação àquilo, mas o teu ponto fraco é outro, que de repente aquele não, isso é tiro de letra. né? Então, e não é que você, a gente seja assim, a gente a está gente ali, a gente não é uma coisa só, uma hora a gente está mais, outra hora está menos, e o, o exercício é ir pelo caminho do meio, é fazer esse livre fluxo de energia, né? porque quando a energia não está fluindo, e às vezes tem várias coisas que acontecem, né, no nosso dia a dia que faz com que a nossa energia fique estagnada ou diminua ou fique deficiente a gente voltar lá e harmonizar né? é uma coisa que é importante dizer também que tem situações que trazem né, é, esse movimento acontece alguma coisa e isso mexe com a nossa energia então se mexeu é porque precisa de equilíbrio da próxima vez que você está mais estruturado né? Como o vento que balança, voltando da história, balança, balança, mas não vai quebrar. Ele vai vir o vento, ele vai balançar. Mas você vai estar aí firme, você vai estar. Se você também não tem a flexibilidade, você quebra. Né? Então é justamente para isso. É... A gente, quando está com esse meridiano equilibrado, a gente declara as nossas necessidades, a gente fala. Harmonicamente, com clareza, se coloca, né? Sem gritar, né? Sem partir pra cima. O grito é o som, né? Da do meridiano do fígado da vesícula. Então, às vezes a gente precisa gritar, né? <risos> É, tinha eu na, tinha uma aula que alguém uma é uma aula que eu assisti lá na minha pós né, quando eu fazia contura que tinha um professor que falava assim ah pra você quer equilibrar o seu fígado tiver vai para um túnel passa de carro e, grita. e eu morava é, próximo é, tinha um túnel né, entre Botafogo e Copacabana no Rio e tinha um túnel bem ali eu volto e meia. A gente estava fazendo ali, vi alguém dentro do ônibus, dentro do carro, gritando do ônibus. É muito divertido gritar. Eu acho que eu já fiz isso uma vez. E a pessoa gritava, né? Então, é, pra soltar, às vezes você precisa dar um grito pra soltar isso. É, Terapeuticamente, a gente, a gente faz uma terapia, grita, bota pra fora, não é isso? Para desopilar o fígado, né? E tirar aquela energia estagnada. Isso é importante agora. Gritar com outro, gritar numa reunião, gritar dentro de casa, com o filho, com o cachorro, com o parede, né? Não é legal. Então, a gente é, aproveita para gritar quando a gente tiver oportunidade. né? Outro dia eu fui num parque aquático com as crianças e, e, e era meio desafiador, uns brinquedos lá que caía, assim... Eu, mas eu gritei tanto, e os meninos estão tão acostumados a me ver gritar, né? Mãe, mas você gritou tanto, eu falei, ele... aí um deles falou assim: É mãe, acho que você estava precisando gritar um pouco. <risos> Porque isso, às vezes a gente precisa soltar a forma, o grito é um som né? que você pode também ajudar a mobilizar essa energia, né? Desestagnar, né? Botar pra fora. De uma forma saudável, claro. Se divertindo, então, é muito bom. Eu recomendo. A gente sair dali tão leve, é tão legal. Dura vários dias essa terapia, né? De gritar num parque, por exemplo. É, então, é, eu trago aqui essa coisa assim da. dessa reflexão, né? Porque a gente para a gente andar no caminho do meio. A gente precisa estar atento, porque a gente vai vai deixando, né? O quanto da nossa vida inteira a gente deixou fluir, vai, deixa a mara levar e vai para onde for, fica lá só como se fosse um barquinho ao vento. E hoje a gente escolhe é, estar atento, estar consciente, prestando atenção né, no nosso corpo, nas nossas emoções, para equilibrar, para ficar, para ter esse fluxo né? suave é o livre fluxo suave né da nossa energia para a gente também fluir nessa vida né com leveza então assim nem ser é, é, tanto para um lado ou tanto para o outro né então você pode ser assertivo né você pode ser direto mas se você está desequilibrado você acaba ficando Passivo, né? Uma pessoa que ah, tá bom baixa a cabeça pra tudo, diz sim pra tudo, que você é passivo, e você fica muito indireto, você não vai no ponto, você não vai lá e pá, né? Não, não, não consegue chegar no lugar, né? Que você precisa. Então, assim, é essa coisa do senso de justiça também, você pô, pontuar aquilo, não, isso aqui não tá bom, nem pra mim, nem pra tantas pessoas, ok? E quando você Tá desequilibrado, você fica apático, ah, você vê as coisas acontecendo, ah, não tem jeito mesmo, tá? Não sei o que, você não se coloca nem pra si, né? Você nem se defende, né? De ó, nossa, isso aqui não tá legal pra mim não, cara, peraí, né? Você fica ali, ah, aceitando tudo. Então isso é um desequilíbrio, né? É essa coisa da rigidez, ou então do excesso de flexibilidade, né? A, a organização, né, para fazer esse planejamento, a gente está de uma organização e uma das características desse elemento é a organização e às vezes a pessoa está muito des desorganizada, então às vezes a vida está uma bagunça, ela não se acha, né, ou então ela é uma esse é uma coisa muito muito rígida, né, o contrário não pode sair uma, uma bolinha no lugar, um alfinete. Porque a outra pessoa está ali, Uma rigidez, isso você vê muito no trabalho, em casa, né? No dia a dia, na relação com tudo. Então, quanto a gente tá. Quanto, em que extremos, né? Tem extremo? Tá, onde como é que eu posso ir para o meio? Né? Como é que eu posso vir caminhando para o meio, né? É essa coisa da frustração, de ficar frustrado, ressentido. É, ah, e aí vem aquela coisa da rebeldia. Então, vai, então não vou fazer nada, não, até que Então, o nega, né, também fica ali, não, então, nenhum nem outro. E o oposto, assim, é, é aquela coisa de a pessoa ser muito condescendente, né, aquela obediência, aquela ali, se enquadra, tá tudo bem, não, faz tudo, não se coloca então são esses extremos né que é, que é muito importante a gente olhar né para viver uma vida mais saudável é, mas, Às vezes acontece a pessoa fica muito resignada muito apática muito condescendente é tudo daqui a pouco vem uma depressão né porque ela acaba não conseguindo se mexer a raiva, ela é uma energia que mobiliza como eu poderia usar então essa essa energia da dessa movimentação para poder sair desse buraco né dessa estagnação mas ao mesmo tempo com leveza né mobilizar essa energia a meu favor né vou lá vou lá fazer isso me movimentar mas sem é, sem causar transtornos à nossa volta, às nossas relações, até a gente mesmo, né? E quando a gente fica morrendo de raiva, a gente depois fica mal. E aí, sabe, sabe aquela balança que ou você fica muito em cima, você vai muito lá embaixo, depois que acaba, tipo, como se fosse uma ressaca. Né? E não é pra isso, a gente tá no caminho do meio. Então, é, a gente pode fazer umas perguntas, né, que fazem sentido pra gente olhar e movimentando, né? É por que, que eu não posso ter o que eu quero? Né? Porque quando a gente a pessoa é, quando não acha que não pode, ela fica com raiva, fica frustrada, né? É, por que que eu não tenho o poder, né? O poder na minha mão, assim, da minha vida. Então, assim, olhar essas perguntas é aquilo que te traz desconforto. Né? Essas perguntas te trazem desconforto? tá faltando alguma coisa? Isso tá... é um questionamento seu? Como você faria essa pergunta de uma forma que você se encaixa? Ou isso não, não toca você? Né? Não, isso não passa para mim. É... Por que, que eu organizo algumas coisas e outras eu não organizo? Né? O que quais são? O que está... Que o que está muito fora do lugar, o que, que eu não estou conseguindo planejar, executar, né, botar ali na ordem, encaminhar, né? É, Quando é que, por que, que eu, eu, eu me sinto ali obstruído, né, assim, é, interrompido, que eu não consigo ir adiante, né? O que que, que que parou de movimentar aqui para mim? em mim? É, o que eu realmente quero? Então, assim, são perguntas interessantes que a gente pode fazer para mobilizar essa energia. Percebam que só de fazer a pergunta, quando você faz uma pergunta e só fica em silêncio, não dá a resposta, mobiliza uma energia? Mexe alguma coisa ali em você? Então, a gente pode usar essa... essa Ferramenta, né? Da pergunta e deixar ela mexer ali, trazer essa movimentação para a gente ver o que, que tem ali e fazer esse autoconhecimento, essa avaliação, né? Para a gente poder entender melhor quem a gente, onde está, quem a gente quer ser aqui nessa vida, o que a gente quer fazer, qual que lugar a gente está ocupando agora, mas é mais para cá, é mais para lá, o que, que eu quero né para onde eu tô indo então é, eu quis trazer esse complemento né da, da desse órgão fígado trazendo o acoplado dele a vesícula e essas reflexões nessas né, características né, que eu não tinha falado do, no vídeo da semana passada para a gente poder é, ter mais clareza que a clareza é justamente uma das características também desse elemento, né? O ver além é, com serenidade, né? Com a flexibilidade adequada para receber o que tá vindo, porque o tempo todo tem novidade, o mesmo o tempo todo tá ali a coisa acontecendo, é como um crescimento. Né, de uma, uma árvore daqui a pouco ela já, já é um, um tronco grande, daqui a pouco ela já está cheia de folha daqui a pouco tem fruta, tem passarinho nossa, é o tempo tudo novidade daqui a pouco tem flor, daqui a pouco cai tudo né, tem lugar aqui por exemplo, não é uma coisa que estou acostumada a ver no Brasil as árvores ficam completamente peladas fica tudo só galho na época do final do outono e inverno então assim, como ela lidar com isso, né como ser flexível para passar por essas fases da nossa vida, né? Que são representadas pelas estações, a estação, da, a estação que representa até esse meridiano é né? a primavera. Mas como a gente lida com essas mudanças que tem na nossa vida, né? Como a gente lida com, com tudo o que nos acontece, com ansiedade, com irritabilidade, com nervosismo? Como é que é isso? A gente fica agitado, a gente fica se movimentando muito, ou a gente vai mais sereno, a gente fica muito mais trancado, mais escondido, mais apático, ou a gente flui? O que a gente escolhe? Né? Então é essa reflexão que eu gostaria de trazer. E eu vou fazer novamente uma meditação é, para a gente trazer também Oportunidade de equilíbrio, de flexibilidade para a nossa vida. Então, eu vou convidar vocês a se colocarem numa posição confortável, relaxarem, se puderem, fechar os olhos para se concentrar e trazer toda essa mensagem. Essa breve meditação, fazendo harmonia, trazendo o fluir da nossa energia vital para todo o nosso corpo. Faça algumas respirações suaves e perceba atentamente o fluxo do ar entrando e saindo, inspira trazendo novo, respira soltando que você não precisa mais e nesse fluxo da respiração é sempre o um novo chegando. Agradeça ao seu corpo. Por se permitir o novo todo o tempo. Imagina agora. Linhas de cor verde passando por toda a sua cabeça. Várias linhas cobrindo toda a sua cabeça, como se fosse um pente bem grande, cobrindo toda a sua cabeça com linhas verdes. Descendo passando pelo seu rosto, em volta dos seus olhos, envolvendo os seus olhos, os cantinhos dos olhos, descendo pelo seu pescoço, também pela sua nuca, passando pelos seus ombros, pelas suas costas, descendo. Elas se ramificam pelos seus braços, vão até as suas mãos e descem também pelo seu corpo. Passam pelas suas costelas. Você pode imaginar o caminho que vier para você. Essas linhas verdes. Passe pela lateral do seu corpo. E também. Em direção ao centro. Descendo. Envolvendo todas as suas costelas. Os órgãos internos. descendo até a sua virilha, envolvendo os seus órgãos sexuais, descendo pelas suas pernas, tanto pela lateral externa, quanto pela parte de dentro das suas pernas. Várias linhas você pode cobrir o seu corpo todo, descendo até os pés, envolvendo seus tornozelos, toda a parte de cima dos seus pés, indo até os dedos e entre os dedos, fazendo umas linhas. Pelos seus pés que vão entre os dedos até os dedos, os cantinhos dos seus dedos, as solas dos seus pés. Imagine agora que seu corpo todo desenhado por essas linhas, coberto por essas linhas verdes. Imagina que essa cor verde se intensifique agora, brilhando, como se estivesse fluindo. Uma, um fluxo de energia por dentro dela que faz ela brilhar, então todas essas linhas começam a se iluminar de cima para baixo, de baixo para cima, lembra que lá na sua cabeça, Desceu pelo seu rosto, desceu pelo seu pescoço, pelos seus ombros, desceu por todo o seu tórax, pelas suas costas, foi até lá nos dedinhos dos pés, cobriu os pés. E você faz esse fluxo, você imagina essa luz fluindo. Nessas linhas, intencione o equilíbrio, se imagine agora fazendo um movimento. Você pode até fazer com o seu corpo um movimento suave como se fosse uma árvore, recebendo um vento gostoso, balançando, soltando, conforme você balança um pouco, você pode soltar os seus ombros, seu pescoço, suas mãos, até mesmo seus pés, solta. solta, deixa fluir, deixa fluir, deixa fluir. Sinta essa energia passeando por todo o seu corpo agora. Relaxe. Faça mais uma respiração confortável. E diga para você mesmo: Eu estou no comando. Dia em mim flui para que eu possa fluir também todos os aspectos da minha vida com leveza, harmonia. flexibilidade, equilíbrio. E assim é. Gratidão. Gratidão, querido corpo. se agradeça, faça uma massagem no seu couro cabeludo, vai fazendo uma massagem, seguindo as polpas dos seus dedos de frente para trás, mexendo, acariciando a sua cabeça, massageando mesmo linhas topo da sua cabeça. E se agradeça, se faça esse carinho. Gratidão por estarem aqui. Por mais esse encontro. Um grande beijo. E até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.